Você sabia que através de uma Job Offer, ou seja, uma oferta de trabalho, você pode vir morar aqui no Canadá com a sua família? Este foi o caminho que eu utilizei para chegar até aqui e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas profissões que nos últimos tempos tem trago várias pessoas para cá através de uma Job Offer, então vem comigo! Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para inspirar e ativar você que quer vir morar aqui no Canadá. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, esmaga o botão do like, porque aqui nesse canal eu sempre trago conteúdos para te ajudar a chegar aqui. E hoje, como eu mencionei, irei falar com você sobre algumas profissões que estão em demanda e que várias pessoas têm conseguido job offer através delas. Então acompanhe comigo até o final para você não perder nada, tá? Tá? A primeira profissão é a profissão de carpinteiro, é isso mesmo. A economia do Canadá aqui ela é muito forte na área da construção e por que, que a carpintaria ela tem um papel decisivo nisso? Porque praticamente tudo que das casas, pelo menos residencial, são feitos de madeira. Os prédios, mesmo que eles tenham a base de concreto e às vezes até algumas lajes, hoje em dia aqui em Moncton, eles estão fazendo vários prédios assim, o fechamento desses prédios residenciais, eles também é, são de madeira. Então a área de carpintaria ela é uma área muito forte aqui e a gente tem várias pessoas, inclusive no nosso grupo é, de pessoas que receberam job offer, né? São mais de 80 pessoas que receberam job offer só esse ano, tá através, assim, digamos, do nosso contato direto seguindo o nosso conteúdo. Então lá mesmo tem várias pessoas que conseguiram uma vaga na área de carpintaria. Ah, por exemplo... Você pode é, trabalhar com telhado aí no Brasil, você pode trabalhar com próprias construções mesmo de madeira que existem aí em alguns setores também, né, na montagem de obra, na preparação de obra, é, fazendo, todo, fazendo varanda, tudo isso aí você está envolvido na área de carpintaria e isso é muito valorizado aqui e tem muitas chances para você é, conseguir uma job offer nessa posição aí. Então carpintaria é sim uma profissão com alta demanda. A segunda profissão que nós vamos falar hoje é a profissão de trabalhadores no fast food, exatamente. Se você trabalha aí no McDonald's, se você trabalha no Burger King, se você trabalha no Subway, aí você trabalha numa linha de produção, num lugar onde faz coxinha, faz pastel e aquela correria é pauleira, você tem grandes chances sim. Inclusive, há poucos dias atrás nós anunciamos aqui uma empresa tá, de imigração, de recrutamento, eles entraram em contato com a gente e eles solicitaram 80, eles estão com 90 vagas em aberto para a área de fast food, tá? Em Saskatchewan, em Alberta e em British Columbia. Então, se você tem experiência como atendente de fast food ou como supervisor de fast food, você tem sim uma grande chance de conseguir um job offer vir trabalhar aqui no Canadá e depois aplicar para sua residência permanente. Então, a área de fast food ela é muito forte e ela tem dado várias job offers. E filhão é o seguinte. Todas essas funções que eu falei aqui, para você estar apto a participar de um processo seletivo desse, você vai precisar de aprender a falar inglês. E para aprender a destravar o seu inglês, melhorar a sua comunicação, estar preparado para uma entrevista, eu quero recomendar para vocês o Cambly. O Cambly é uma plataforma online que funciona 24 horas por dia, 7 dias a semana, e lá você irá encontrar a maior comunidade de tutores nativos da internet. Com o Cambly, você vai ter a possibilidade de estar conversando com alguém nativo para você perder o medo. E isso, no início, é como eu falei, você vai ficar nervoso, mas depois da primeira, segunda, terceira aula, você vai começar a se soltar. E na hora que você estiver diante de uma situação real, é, falando com um nativo ou com um recrutador ou com a pessoa de RH da empresa, você vai ficar muito mais à vontade. Então, eu recomendo o Quemble para você destravar o seu inglês. Here and there. Yeah. Here and there. Okay. Um... So, Claudio, where are you are now? Oh, I'm here and there, meaning okay. I'm Sometimes I'm I'm in Moncton, Sometimes I'm I'm over. I work here. Sometimes I'm I'm kind of here and there, a little bit everywhere. So you're okay. just not like stable. So I'm here and there. That's what that means. Yeah, probably if you if you take another class in a couple months, three, four months, and you ask me, a uh, long time I don't see you, Claudia. Where are you? I'm gonna tell you. I'm here and there because I'm going to truck driver industry class one, and I'm gonna do like long haul. So. <laughs> Ok, ok, então você vai estar vivendo na Mountain, mas você vai estar aqui e lá. Exatamente, então eu vou te dizer isso para você? Nós vamos ter que nos acertar, Claudio. Sim. <laughs> <Yeah. laughs> se liga nessa dica, o Cambly está comemorando 10 anos, é isso mesmo, aniversário de 10 anos, o Kemble está lançando uma super promoção para vocês. Muitas pessoas pediram e o Kemble atendeu. Agora você vai ter direito a fazer um plano trimestral. É isso mesmo, usando o nosso cupom, esse cupom que está aparecendo aqui embaixo, você tem até o dia 10 de junho para fazer a sua matrícula e adquirir o seu plano trimestral. E além disso, você também tem uma aula gratuita utilizando o nosso cupom. Você vai fazer uma aula gratuita, vai experimentar, testar a plataforma e eu realmente acredito que você vai fazer o plano trimestral para você destravar o seu speaking, beleza? Então, clique aqui nesse link até o dia 10 do 6 e bora lá estudar inglês. E a terceira profissão, filhão, é a de concrete finish, ou seja, se você é especialista em concreto, se você tem as mães, já trabalha numa construtora grande aí, você tem esse know-how, sabe como que funciona o processo aí, essa área também está em alta demanda aqui no Canadá principalmente aqui no Atlântico, em Ontário, é, onde está acontecendo muitas construções. Em Halifax mesmo, tivemos pessoas também que receberam um job offer nessa área aí de Concrete Finish, tá? Que é a pessoa especialista no concreto. Como eu falei, as casas aqui no Canadá, elas são de madeira, mas tem uma base de concreto, onde é feita e é amarrada toda a estrutura ali. Onde é feito o basement e essas coisas, tá? Onde está a ligação, tá? todas as coisas passam ali embaixo. Então, toda a casa tem o concreto e as pessoas elas trabalham exclusivamente nesses setores. Imagina que está fazendo um bairro aqui, a primeira coisa que é feita é a fundação de todas as casas. Então dali a pessoa trabalha, depois vai para outra obra e assim por diante. Então se você tem experiência com concreto, essa também pode ser uma grande oportunidade para você. Uma outra profissão em demanda é a mecânico de ônibus e mecânico de caminhão. Pessoal, tem muita vaga nesses setores aqui, é, inclusive a própria província de New Brunswick, ela está com a feira de recrutamento aberta para essas funções, então se você tem experiência profissional nessa área, uh, eu vou deixar o link aqui na descrição também, para você depois fazer a sua inscrição lá na feira de trabalho, e você pode olhar também nos classificados e tudo. Então se você manja da manutenção de caminhão e de ônibus, uh, a profissão de, de mecânico ela realmente está em alta demanda aqui e você também tem chances de conseguir. Tanto aplicando pela província, quanto enviando o seu resumê, a sua cover letter, para as empresas que estão anunciando, que estão contratando. E para fecharmos a nossa lista de hoje, a última profissão do vídeo é a de programador, especialmente na linguagem Java. São algumas pessoas também que conseguiram job offer nessa área. Isso aí você pode olhar em todas as províncias do Canadá. Porque sim, a área né, de informática e a área de, de tecnologia ela está em alta demanda. Não só no Canadá, no Brasil também tem várias oportunidades nessa área. Mas aqui especificamente, algumas pessoas também já conseguiram job offer é, como programador Java. Então se você tem experiência nessa área aí, essa é uma oportunidade para você. Só lembrando um detalhe muito importante, que para você é, participar de algum programa de migração, principalmente do programa do Atlântico, como programador Java, os programas de Saskatchewan também, você precisa de ter um curso pós-secundário, tá? você precisa de ter um curso superior para você é, participar do processo e ser aprovado na imigração. Então, esse é um detalhe muito importante. Se você é programador, mas se você não tem um curso superior, você não irá se encaixar é, nesses requisitos aí, especialmente aqui, pelo menos na província de New Brunswick, no programa do Atlântico, e no programa de Saskatchewan. Não sei todos os outros programas, mas esses dois, nessa região, eu já posso te falar que você precisa de ter um curso pós-secundário. Beleza? Então, essas eram cinco dicas né, que eu queria dar para vocês no vídeo hoje. Se você gostou, esmaga o botão do like, mais uma vez, você está chegando agora, inscreva-se no canal para você não perder nada, para você saber que realmente existe uma possibilidade de você chegar aqui através de uma oferta de trabalho. É fácil? Não é fácil. Se você estiver procurando um caminho fácil, esse canal aqui não é para você. Mas se você quiser fazer o passo a passo e a luta, eu posso te falar que sim, é possível mais de 80 pessoas já conseguiram job offer nesse ano de 2022 e eu acredito realmente que muitas outras pessoas conseguirão, tá? Então é isso aí, deixa aqui nos comentários se você tem uma dessas funções aí, e se você não tem, qual é a sua profissão? Você vai trocar de profissão, você não vai, é difícil para você, você vai para um outro caminho para chegar aqui, você vai através do college, você vai através do X-Present... Deixa aqui no comentário que eu vou responder todos vocês nesse vídeo, beleza? Deus abençoe vocês, como sempre, um abraço!